Olá pessoal estamos aqui para a nossa última aula que é o nosso módulo de número 4 aqui vamos falar sobre a relação entre a psicologia e a administração dessa nossa primeira aula eu venho conversando com vocês sobre o comportamento humano e como isso impacta dentro de uma empresa o comportamento de cada um tanto individual né quanto também no aspecto coletivo no trabalho em equipe por isso nós temos que falar um pouco sobre planejamento. Quando falamos de planejamento de recursos humanos, nada mais é do que a análise planejada das necessidades atuais e futuras da empresa, seja no aspecto quantitativo, seja no aspecto qualitativo. É, e dentro dessas organizações, é, precisamos implementar planos de ação que visem assegurar o fornecimento adequado de recursos humanos. Então, é um processo progressivo ligado a muitas outras atividades que ocorrem dentro de uma organização e especialmente é, em atividades relacionadas à administração de recursos humanos, tais como recrutamento, avaliação de desempenho, de treinamento. Pessoal, existem equipes, empresas especializadas em planejamento e também de seleção de pessoas, de recrutamento de pessoas para o trabalho em empresas, então é um ramo bem promissor dentro da, da gestão é, de uma empresa. E é de extrema importância que os gerentes dos recursos de, de recursos humanos eh, e os gerentes de linha de montagem, por exemplo, trabalhem juntos. Então, todos os gestores da empresa precisam estar eh, de maneira constante eh, planejando juntos para que possa desenvolver um plano de negócios ou um plano de ação que possa determinar qual o perfil dos colaboradores ou né, dos empregados que irão trabalhar nesta empresa? Então, muitas empresas utilizam o termo colaboradores e não mais é, o termo de empregados. Tá? Então, é fundamental que nós saibamos determinar é, a relevância dos, dos gerentes, né, dos gestores de recursos humanos... É, com os demais, é, é, os demais setores da empresa e os gestores de cada um desses setores. E eles também devem determinar, determinar quais são é, as características de cada pessoa que irá fazer parte é, da equipe na, em contratações futuras. Então, será mais provavelmente necessário desenvolver planejamento que possa garantir estratégias adequadas, para buscar um perfil profissional adequado para a empresa. Então, o planejamento de recursos humanos não para com a implementação de estratégias para alcançar os objetivos de recursos, dos recursos humanos. Mas, como foi dito, o planejamento de recursos humanos é um processo que sempre está ali em mutação. Isso significa que o planejamento é, não deve ser visto como algo é, que seja feito, né? E ponto pacífico, fez uma vez e pronto, acabou o trabalho do, do gestor de recursos humanos. Porque não é assim. É um trabalho constante em que precisa sempre estar revendo qual é o perfil que a empresa, perfil profissional que a empresa precisa dentro dos seus colaboradores e neste ponto entra um outro assunto que é muito importante que é a seleção e principalmente o recrutamento então o recrutamento ele é definido como um processo que de para procurar atrair candidatos que sejam adequados ao perfil da empresa candidatos adequados são aqueles que possuem as características necessárias e que permitirão um bom rendimento, um bom desempenho, um desempenho satisfatório no cargo que ele estará é, desempenhando dentro da empresa. Uma vez que a organização tenha é, decidido sobre o plano e sobre a estratégia de recrutamento, devem ser é, executadas duas etapas a seguir. Então, observe essas duas etapas que se relacionam à estratégia de recrutamento, recrutamento humano dentro de uma empresa. Primeiro ponto, as fontes potenciais de, de recrutamento devem ser ativas. Então, como? A, qual é a forma que você irá selecionar as pessoas? Né? A mensagem de vendas deve ser comunicada ao candidato qualificado. Então, se a empresa está buscando um indivíduo para a área de vendas, isso tem que estar bem claro, na comunicação que será feita, né, ou a divulgação que será feita é, para busca de profissionais e recrutar esses profissionais que irão trabalhar. Se for uma outra área, né, de atuação, por exemplo, um cargo administrativo, precisa também deixar bem claro, né, qual é a mensagem, ou seja, qual é a função que essa pessoa irá exercer dentro da empresa, tá? E... Algo fundamental que eu quero que vocês sempre lembrem... Dentro da, deste módulo... É que uma pessoa pode se sentir rejeitada quando a sua candidatura não for aceita e se os responsáveis pela tomada de decisão né, de empregar estão certos de que o candidato não deveria ser contratado, precisa justificar o motivo é, da, dessa não contratação. Então, ser específico e justificar, explicar o motivo do não enquadramento da pessoa dentro da, daquela empresa se for um indivíduo bem qualificado para exercer uma função, mas que no momento não há uma vaga específica para é, o perfil daquele profissional, então deixar é evidente né, de que naquele momento não há vagas né, para é, este profissional, mas que assim que surgir uma vaga com, do, do perfil, um perfil que é exigido pela empresa, obviamente esse futuro candidato, né, poderá ser chamado, então, para é, fazer parte da equipe, tá? E para finalizar, é importante nós lembrarmos que a seleção, ela influencia os fatores do emprego e da organização. Então, é, todo o processo de recrutamento, de seleção de pessoas, ela impacta diretamente é, no, no trabalho que será executado dentro da empresa, só que quando é contratada uma pessoa nova, é, há um, um novo, uma nova reorganização do clima dentro da empresa. Então, devem ser atribuídos critérios razoáveis para a escolha é, desse novo colaborador e como isso vai impactar na relação é, interpessoal dentro do ambiente de trabalho. Então, o processo de seleção, ele inclu, inclui é, entrevista, né, uma triagem primária, selecionar quem são as pessoas que irão fazer parte é, dessa seleção, né, qual o perfil dos candidatos que irão ser selecionados, o preencher um formulário, né, esse candidato deve preencher um formulário, é, dependendo da empresa pode realizar alguns testes psicológicos, Claro que todo, toda e qualquer empresa trabalha com entrevistas na seleção, né, verificar as referências, realização de exames é, físicos também né, para contratação. Então esses indicadores eles acabam sendo válidos e confiáveis para, se, para que a empresa possa se respaldar ao contratar um novo colaborador. Usar o maior número de métodos aceitos para colher dados para a decisão sobre a seleção aumenta o número de candidatos bem sucedidos dentro da seleção dentro do recrutamento relacionado ao momento em que a empresa vive. Então é fundamental que a equipe que trabalhe com o recrutamento ela possa é, selecionar candidatos que realmente se encaixem no perfil da empresa. Então as empresas em sua grande maioria é, buscam técnicas de seleção sofisticada para que possa preencher de maneira adequada as, os cargos, as funções que estão ali é, abertas, né, para que haja um menor número de erros na contratação dos colaboradores para a sua empresa. E mesmo que seja é, escolhido, o candidato é, pode né, é, não se adequar ao ambiente de trabalho, por exemplo. Então é importante que todos os métodos de tomada de decisão dentro do processo de seleção elas sejam feitas para que o, o, haja a possibilidade de minimizar os erros na hora de contratar uma, uma pessoa que fará parte da sua equipe e que irá desenvolver, então, o trabalho é, individual e coletivo dentro de uma empresa. Então, pessoal, é importante que vocês lembrem é, que o gestor é, de recrutamento, o gestor de recursos humanos, ele precisa estar muito atento ao perfil profissional daqueles que estão sendo selecionados para trabalhar na empresa ou daqueles que já trabalham na empresa, para destinar a melhor função que cada um irá executar dentro da empresa. Bom, espero que vocês tenham sucesso na disciplina, não deixem de realizar as atividades que são propostas e assistam às aulas quantas vezes forem necessárias. Sucesso a todos vocês!